Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalhar Online. Pessoal, nesse vídeo é, eu quero mostrar para vocês como fazer uma chamada para ação em vídeo. Essa chamada para ação é aqueles vídeos que fica no final do vídeo, do, daqueles canais de nicho. É, para quem trabalha com canal de nicho, é ideal que se tenha essa chamada para ação. A gente vai criar ela no cantasia certo? No Cantasia Studio. É, é uma chamada para ação bem simples de fazer, mas porém muito útil. Para quem não sabe fazer, eu vou ensinar vocês aqui a fazer essa chamada para ação, certo? De início aí pessoal, já peço a vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo, que compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com quem você quiser. É, que comente, Qualquer dúvida que tiver, só deixar um comentário aí abaixo desse vídeo, que eu estarei respondendo. Certo, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo que eu criei, para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Como é que vai ficar a chamada para ação, certo? Deixa eu mostrar aqui. ó, O vídeo é esse aqui, que tem assim essas letrinhas em movimento, dizendo clique no link na descrição do vídeo. Aí fica tudo em movimento, todo... todo o, o conteúdo que eu coloco fica em movimento. Isso é para chamar a atenção mesmo da pessoa que está assistindo o vídeo, certo pessoal? Bem simples aí, mas bem legal. Eu vou abrir aqui o Cantasia, certo? Estou com o Cantasia aqui aberto. Se você não está não com o seu aí é só você abrir o seu Cantasia, né? Para fazer o, o processo. Bem, o meu processo é o seguinte. A gente vai aqui clicar nessa aba animações, a gente vai aqui ó, em Estilos. a gente vai deixar nesse hall aqui mesmo, vai colocar, vou pegar essa parte branca aqui, não, essa com letra não, tem que ser uma, deixa eu procurar outra aqui, aí. essa de letra a gente vai usar agora, não. você vai aqui ó, em sharps, pega essa partezinha branca aqui, coloca nesse espaço escuro aqui na, na timeline. E você vai puxando aqui até se adequar aqui ao tamanho, certo? Pronto. Se adequar aqui o tamanho, a gente vai começar a colocar um texto aqui dentro. A gente vai voltar aqui, nessa salazinha aqui que tem um azinho no k E a gente vai pegar uma parte aqui de é, que a gente possa escrever um texto aqui dentro. Pronto, a gente pega essa partezinha aqui, ó, onde tem a letra ABC clica aqui, aqui no, no texto eu já vou mudar aqui, você vem aqui do lado, ó, e onde está branco, branco aqui você vai colocar preto, a gente vai deixar o texto na cor preta, fica mais legal. É, a gente vai colocar do jeito que eu fiz lá, assim, vou colocar em letras maiúsculas, clique no link na descrição. Do vídeo, pronto. A chamada passando bem simples, mas bem legal. aqui pessoal, a gente vai puxar aqui ó para aumentar de tamanho para deixar um tamanho bem legal, certo? Você vem aqui ó nesse nessa partezinha aqui que tem tá o nome size, você vai puxar aqui ó para aumentar o tamanho da letra, pronto. Deixa eu, a gente vai colocar ela aqui. Deixa eu mudar aqui essa letra aqui, a gente vai aqui em fontes. Deixa eu mudar aqui o estilo dessa letra, vai ficar... Vou colocar essa primeira opção aqui de cima. Ah, essa aqui não, ficou legal, não. Deixa eu colocar... Outra fonte aqui, pessoal. Essa escolha da fonte aí fica a seu critério, certo? Você vai escolher uma fonte que você acha mais legal, não é necessário colocar a mesma que eu vou usar aqui eu tinha usado outra, outra fonte mas eu não lembro mais no, no outro projeto que eu fiz mas eu não lembro mais que fonte eu usei aqui estou aqui tentando lembrar mas não. vou colocar esse Arial Black aqui é uma fonte legal que fica bem bem destacado o no nome mesmo clique no link na descrição do vídeo aí aqui pessoal a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar uma setazinha dessa aqui ó puxar para cá certo só que a gente vai apagar esse, esse nomezinho se dá um delete aqui clicar dentro e dar um delete e a gente vai girar essa seta certo para ela ficar assim apontando para baixo pronto você vai colocar um aqui deixa eu puxar ela mais para cá a gente vai pegar outra. Você pode pegar essa seta aqui ó, e é... vamos puxar outra para cá para a gente fazer o processo bem direitinho. Pronto, aqui você clica duas vezes aqui dentro, ó. dá um delete aqui para apagar a letra que está aqui. Aí você vai puxar ela para cá até igualhar aqui. Com paciência que dá certo. Pronto, eu puxo aqui para os lados. Ó. Pronto pessoal aí a cor da seta você pode mudar em vez de azul você pode aqui ó só ir aqui do lado clicou na seta aqui deixa eu ver aqui não não é aqui tá aqui ó você vai nesse clica nesse azinho aqui ela tá azul aí você pode colocar essa cor aqui ó você pode colocar a cor amarela, é. Você pode deixar o amarelo, Você pode deixar ela Deixar ela na cor vermelha também e Você vem aqui Puxa aqui para o lado que você vai puxando E vai mudando a cor dela do, Deixando do jeito que você Achar melhor certo? Você vai deixando ela mais vermelha Pronto, vamos deixar ela aqui nessa cor vermelha lá, colocar vermelho aqui também para ficar uma cor diferente uma cor chamativa também bem vermelho fica bem legal pronto pessoal a gente vai deixar vermelho e as letras aqui ó a gente vai deixar na cor preta É o que a gente vai fazer aqui para animar essas letras você vai clicar aqui dentro da, da letra você vem aqui nessa em belvês mais ou menos isso, pessoal. Não sei falar muito inglês, não. Mas é nessa, nessa aba aqui, ó. Você clica. E você pega a animação. É, você vai colocar aqui dentro, puxar ela, essa animação aqui. Você pode escolher a que você quiser. Eu vou pegar essa daqui, ó. Esse que chama de pop-up. Eu vou pegar ela aqui e jogar dentro do meu texto. Certo? Do texto que eu criei. Aí a gente vai... Deixa eu ver como é que fica, ó, já começa a se mexer, fica a letra se mexendo assim fica bem bacana. A gente vai pegar esse aqui, ó pessoal, o e clicar com o botão direito e vai clicar aqui em duração. A gente vai botar 20 segundos, certo, 20 segundos, dá um ok, e aqui a gente vai deixar tudo igual, ó, só puxar. As setas também a gente puxa aqui para deixar igualzinho aqui, ó. Deixar tudo igual. Pronto. Deixa eu clicar de novo, só para a gente ver como é que ficou a letra. Ó. A letra começa a se, a, a se movimentar como se estivesse batendo um vento aí, alguma coisa na letra. Fica bem legal. Chama bem a atenção, assim. É. A ideia é prender a atenção da pessoa mesmo, para a pessoa clicar, para a pessoa clicar lá no link na descrição do vídeo. Aí na seta também, ó, eu vou pegar o mesmo aqui e vou colocar na seta também. Nessa daqui, só clicar, pessoal, nesse pop-up aqui, colocar dentro. Vamos ver como é que fica. Aí a gente clica aqui, ó. olha como fica legal. As setas começam a se mexer também junto com as letras, chamando bastante a atenção. Essa seta vermelha com essa cor de fundo branco fica muito legal. Certo? Aí que você pode fazer aqui para ficar mais bacana ainda. Vou clicar aqui em mídia, Deixa eu minimizar aqui. Aí você vai colocar uma letra, um, uma música, certo pessoal? Para baixar essas músicas aqui, pessoal para não ter problema com o youtube, aí você vai fazer o que ó, você vem aqui no seu canal né, aí você vai aqui em estúdio de criação, aqui mesmo no youtube você vai baixar as músicas, essas músicas não tem problemas com direitos autorais, é o youtube mesmo que disponibiliza essas músicas para vocês, aí você vai aqui em criar, certo, Pronto, aqui vai estar um acervo de músicas aqui. Por exemplo, essa música aqui. Ó. Se você quiser ouvir ela, é só clicar aqui. Ó, nesse... Você começa a ouvir a música aqui. E aqui já diz: ó, Você pode usar esta música em qualquer um dos seus vídeos. Aí, se você gostou dessa música aqui, ó, pessoal, para colocar ela nas suas intros, na criação aqui, no caso, na criação da chamada para ação em vídeo que a gente está criando, é só clicar aqui e fazer download e você não vai ter problema nenhum com questões de direitos autorais, certo? É uma boa opção aqui que o YouTube oferece para a gente aqui, criar nossos projetos sem ter problemas com direitos autorais. Só vim aqui na biblioteca de áudio do YouTube, e você vai ter um monte de música aí para você usar nos seus projetos. Certo? Vamos voltar aqui para o Camtasia. Pronto. Peguei a música aqui, pessoal. Aí puxo ela para cá. Agora eu tenho que igualar o tempo aqui o que que eu faço? Vou até o final aqui, puxa, vou até o final do da música, pego ela aqui, arrasto para igualar com o tempo do vídeo que a gente está criando, certo? Que eu vou clicar aqui para deixar a música baixa, não ficar muito alto. Aí eu vou clicar aqui, ó. Ah, como fica legal! Nesse texto aqui, pessoal, você pode colocar outra coisa. Você pode escrever aí, usa a criatividade e fica a seu critério, certo? Você quem vai definir aí o que você quer, do jeito que você quer. E mesmo para não ficar parecido com de com... todo mundo cria uma chamada para ação aí em vídeo da mesma forma, aí você faz uma coisa diferente. Mas por aqui já dá para você ter uma ideia de como fazer, certo? Aí daqui, pessoal... É só vir aqui em Shell, Local Fire, dar um OK aqui, aí escolhe aqui 720 ou 1080p, eu geralmente escolho 720. Vem avançar, dá um nome aqui para o seu projeto, escolhe o local, você pode salvar na área de trabalho, numa pasta aí que você tenha, certo? Escolhe o local aqui e só dá um concluir aqui, pronto vai renderizar o seu videozinho aqui e você vai poder usar nos seus vídeos é, de canais de nicho ou mesmo no seu canal pessoal, isso vai depender da sua necessidade aí, certo pessoal? Bem, o vídeo de hoje foi esse, para ensinar vocês aí como criar uma chamada para ação para vídeos, é, para usar em vídeos no YouTube, certo? Espero ter ajudado aí vocês, é um vídeo simples, mas tem pessoas que não sabem fazer, eu aprendi fazer isso aqui mexendo sozinho mesmo, já tinha visto um vídeo, mas aí desenvolvi sozinho aqui mexendo aqui no Camtasia, que é o, é o programa que eu utilizo aqui para é, renderizar meus vídeos, editar meus vídeos, certo? Então pessoal, o vídeo foi esse. Se você gostou desse vídeo, eu peço a vocês que inscreva-se no meu canal novamente, que ative o sininho para receber novos vídeos aí, com novas notificações de vídeos novos aqui no canal. E comente, compartilhe esse vídeo, certo? Que eu é, vou fazer outros vídeos, certo? vou estar sempre postando vídeos aqui no meu canal. Eu adoro criar esses vídeos aqui, como eu já falei em outros vídeos. E espero que esse vídeo possa ajudar vocês de alguma forma. Obrigado pessoal por assistir esse vídeo. Valeu mesmo, até a próxima.